Um Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda. Eu estou aqui numa estação do metrô em São Paulo, ao lado daquelas máquinas automáticas que vendem sanduíche, Coca-Cola, esse tipo de coisa. Por que será que alguém compraria um sanduíche de uma máquina dessa? Pelo preço? Não é. Ele é mais caro. Pela qualidade? Possivelmente não. Pelo sabor? Também não. Por que então que alguém compra, e tem muita gente que compra um tipo de sanduíche como esse? Dois motivos. Conveniência, é, conveniência ele, ele põe o dinheiro, o cartão e compra, e rapidez. Se você estiver ofertando conveniência e rapidez, você vai conseguir vender mais e lucrar mais. Veja como adaptar essa ideia para o seu negócio, para o seu serviço.